Olá a todos! É, estamos aqui de volta com a nossa série Pergunta com o Ale, que o Ale responde. Se, se for se tratando em direção, tá? pode perguntar assim com a gente, que a gente responde, ok? Dentro das condições, dos possíveis, né? Dentro da nossa experiência já de 10 anos no mercado, a gente responde aí é aquilo em que a qual a gente tem encontrado no dia a dia Mas tem defeitos aí que a gente ainda tem para descobrir ainda São poucos os defeitos, né? E aí o seu diagnóstico, mas ainda tem Direção hidráulica é uma coisa assim, muito diversa São muitas montadoras, muitos veículos Na verdade, que são defeitos diversos Então a gente não domina tudo, não A gente tem que ser humilde bastante e dizer que é, nem tudo a gente sabe e nunca vai saber ok mas aquilo que a gente puder ajudar estamos aí assim como um cliente nosso que nos mandou uma mensagem perguntando a ler a minha direção ela fica dura o meu lado direito poderia ser para o lado esquerdo mas fica duro pro meu lado direito e para o lado esquerdo fica macia eu viro para o lado direito tá duríssima como se não tivesse direção viro para o lado esquerdo tá macia vai tranquilamente até o fim mas para voltar para o lado direito duríssimo esse aí é o seu caso muito bem é, respondendo esse defeito é um defeito certamente em um componente uma peça da direção tá é, não repare não o barulho não que o vizinho que está fazendo uma obra de perto. então é aonde que a gente está é, também aqui na oficina aberta estamos aí em atividade parei aqui um pouquinho né, meus outros a fazer para poder atender aqui essa pergunta, mas é então voltando à pergunta: é, há a vários componentes da suspensão, principalmente no que diz respeito ali ao esterçamento seja para a direita ou para a esquerda. É, tem itens que pode restringir, isso é estando com defeito, né? Pode restringir a direção, sim. Então é aonde que é, mas a, a, a, a gente tem uma, uma ideia da, das principais que segura a direção é coxinho, né mango de eixo, né? quando está com folga, por exemplo, pode, acontece em alguns momentos de a direção ficar um pouco dura nessas condições, tá? mais para um lado do que para o outro. Mas assim, 100% dura ou dura duríssima, mas dá para virar, um lado só, funcionando com um o carro ligado E para o outro não Em 95% é direção É a caixa de direção, certamente, tá? A coluna de direção também, pode acontecer Mas geralmente é a direção E se tratando de alguns casos aí Uns carros, por exemplo, da montadora GM, certo? A GM, ela infelizmente Em alguns casos aí, como... Vectra, Astra, Zafira, Meriva, até Corsa pode acontecer De haver uma quebradura de um dos anéis Um anel semelhante a esse daqui, ó, que vai na, no eixo ou cremaleira, no meio da caixa de direção Se ele parte, se esse anel parte, há, há o que a gente chamamos de vazamento interno Dentro do cilindro Dentro do cilindro da caixa de direção. Ou então pode acontecer também de estourar aqui nesse corpo de válvula. Aqui é da caixa de direção dos veículos da Volkswagen G5, G6, tá? G7. Aqui é da é a cabeça da válvula, o corpo de válvula da caixa coio, Gtec né? Então tem uns anéis aqui dentro. Vou te mostrar aqui uma outra válvula. Esse aqui é a válvula da Ford já. Esses anéis aqui, ó, esses anéis que estão aqui são quatro anéis. Entre cada anel É uma câmara O óleo não pode passar de uma para outra Tá? O óleo não pode circular entre as câmaras O mesmo acontece dentro do cilindro Aqui está um cilindro De uma caixa mecânica O eixo corre aqui dentro Então aqui esse é anel Na cremaleira, Tá? Imagina aí dentro aqui No eixo para lá e para cá Também se forma uma câmara aqui Outra câmera aqui não pode passar o óleo entre esse anel. Quando isso acontece, a gente chama de vazamento interno. O vazamento ele se dá entre as câmaras, passa óleo uma entre a outra. Em algum momento passa mais para uma do que para outra. Então é onde que a direção ela tem esse efeito de ficar dura para um lado, macia para o outro, porque para um, um lado o anel ele funciona mas por outro lado um anel ele não funciona deixa passar o óleo aí é onde que fica duro então esse defeito aí se tratando de anéis ainda tem reparo é só o seu mecânico especializado em direção retirar a caixa desmontar ela e trocar o kit de vedação aqui em cima aqui ó você pode ver aqui na casa, aqui nesse armário e tem aqui alguns kits que eu uso CRA APC certo então é é onde que a gente se utiliza dos kits que vem nessas caixinhas Para poder a gente fazer o devido reparo De vedação Mas pode acontecer Tá De um corpo de válvula como esse Parecido com esse Até mesmo da linha Ford Como essa válvula aqui da caixa Vision Como a caixa, como essa aqui mesmo esteve com esse defeito Você percebe que tem um anel aqui Que tem um, um uma espécie de Pino Um pino aqui Então quebrou o local de fixação alargou aqui E aqui fica batendo Escutou? Então, é porque está alargado esse pino aqui Então com isso A fuga interna também Na torção aqui do sem fim O sem fim ele torce Tem uma barra aqui dentro, no meio Ele torce, e no que ele torce de mais Ou de menos Há diferença na pressão do óleo e com isso pode deixar a direção dura. Ou com algum tipo de barulho, como esse que eu te mostrei aí. Ok? Respondi sua pergunta? Então é isso aí. Da série, pergunta com o Ale, que o Ale responde. Tá? É, qualquer semelhança com a propaganda do posto aí é mera coincidência, tá gente? Não tem coincidência nenhuma aqui não. Não tem semelhança nenhuma aqui não. Joia? Então vamos para a próxima pergunta e a qualquer momento a gente pode estar aí chegando no seu na sua casa né é, aí no seu televisor né ou no seu tablet ou no seu celular é, com respondendo alguma pergunta ok ou com algum assunto cabuloso aqui na banca né ali no elevador é, sempre a gente traz assim curiosidades e coisas assim do cotidiano da oficina de direção mas olha só temos aí sempre novidades tá? em relação a cursos que a gente sempre oferece, tá? é, produtos gratuitos, peças também que a gente faz aí sempre um tipo de adaptação, em direção, seja de, é, em situações de, de, de, de preços muito altíssimos, né? semelhantemente assim a, a conversão do Astra. Asta com direção elétrica hidráulica. Quando a bomba queima, o melhor fazer é converter para direção hidráulica. A gente faz isso aqui. Zafira, Zafira também acontece do mesmo problema: da bomba queimar, não se achar a bomba nem usada e nova. Se acha, é um preço absurdo. O dobro do valor que a gente faz aqui de conversão. Que hoje está saindo aí por dois mil reais. Conversão também da bomba de direção do Honda. A gente faz esse serviço aqui quando há problemas de perca. Da pressão, barulho demasiado, direção dura, o melhor fazer é converter. E reparos no modo geral, caixa, bomba, mangueiras, né? É, a não ser do Honda que quando dá problema a gente, nem vazamento a gente tem feito reparo mais. É trocar. Então a gente está aqui, tá na Avenida do Comércio número 8, aqui no bairro Retiro, em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Você querendo, temos aí sempre um meio de contato. Na descrição sempre tem aí embaixo o um e-mail. Né, ou algum telefone Então você faça o contato com a gente E nos procure que a gente pode ajudar E principalmente você mecânico Por favor, não fique com problema Com esse pepino na mão Pode procurar o Ale Que o Ale responde, ok? Forte abraço